Olá, vamos viver bem a quaresma? Faça este propósito vivendo a sugestão de prática espiritual para hoje. Pedir perdão ou perdoar alguém. Compartilhe com os seus amigos e também os seus familiares e tenha uma santa quaresma. Deus te abençoe.